Pessoal, então, pra gente fazer o nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é esse camisão aí com esse tecido aqui tie-dye, super tendência. Já tô fazendo peças aí, primavera, verão, né? Vamos ver se a gente consegue usar, né? Sair de casa pra usar, né? Vamos ver se melhora esse negócio de pandemia, mas já vamos deixando tudo pronto. Gente, vocês não vão precisar de molde pra fazer. Você vai pegar uma camiseta sua... É, tem que ser uma peça que fique mais solta no corpo, tá? Então, se você não tem uma camiseta, pega a camiseta do marido, do pai, do irmão. Pega uma camiseta bem maior do que você, porque a gente quer um camisão, assim, que ela fique uma camisetona, né? É outra tendência também, tá? Aí, o que, que você vai fazer? Você vai dobrar essa camiseta aqui, ela não me serve, ela é gigante em mim. Então, eu vou usar ela, porque vai ficar super legal. Coloquei ela aqui dobrada, tá vendo? Peguei aqui o meu molde, que eu vou usar ela como molde, então, vamos chamar isso de molde. Peguei o meu molde aqui e dobrei. Coloquei aqui encostadinho na dobra do tecido, eu já dobrei o meu tecido aqui, olha, tá dobrado uma vez aqui, tá vendo? Na dobra do tecido, tá? Porque não vai precisar de nenhum tipo de abotoamento. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai pegar a fita métrica e você vai medir daqui... Até o comprimento que você vai querer que ela fique. Como essa daqui é camiseta, e eu quero fazer uma camisetona para usar como vestido, a minha vai ficar um pouco maior. Na minha, tá dando 95 centímetros de comprimento, tá? Vou mostrar aqui para vocês onde eu risquei. Ó, tá riscadinho aqui, tá vendo? Então, eu só risquei para ficar mais fácil na hora de eu cortar. Ó, a camiseta, o que, que eu fiz? Eu, eu risquei aqui a manga, que eu dobrei a manga pra dentro, né? Pra, pra riscar a minha cava, usei o de alfaiate e fui riscando aqui. Aí, aqui, o que que eu fiz? Daqui da pontinha da cava, eu desci dando uma leve aberturinha, tá? Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês onde eu risquei. Olha, tá vendo que eu desci dando uma leve aberturinha aqui, ó, até a minha barra, Tá? Pra ele ficar retinho, eu não quero que ele fique acinturado. No meu caso, esse modelinho, ele é mais soltinho mesmo. Então, a gente não quer que fique acinturado. Aqui é a gola das costas. A gola das costas, ela é sempre um pouco mais alta. Então, o que que eu fiz? Como essa camiseta, ela tá muito grande em mim, o meu ombro, ele tem 11 centímetros. Então, eu vim aqui com a fita métrica, risquei aqui os 11 centímetros, tá? E daí, ó, deu aqui 11, tá vendo? Então, eu sei que a minha gola tem que sair a partir daqui, tá? No meu caso, porque essa camiseta tá muito grande em mim. Então, vocês vão ver. Aí, eu risquei, olha. Tá vendo? Uma golinha aqui. Vocês conseguem ver o risco? Consegue, né? Porque, no meu caso, tá? Essa camiseta, ela é muito grande. Aí, na frente, quando eu for riscar a frente, eu vou descer uns dois ou três dedinhos, porque... Eu quero que o decote da frente fique um pouquinho mais baixo, só que ele vai terminar aqui também, tá? Porque o ombro tem que bater. Então, agora que eu já risquei, é só cortar. Eu vou cortar aqui uma vez e depois eu vou dobrar meu tecido novamente. E vou fazer é, e vou cortar a frente usando este daqui que eu já cortei. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu peguei a parte da frente minha e coloquei um bolsão, olha, bem na frente aqui, tá? Mas isso é opcional, eu tinha até pensado em colocar vários bolsinhos tudo torto, assim, para dar uma um tchan na blusa mais, né? Na blusa não, né? Na, no vestido, né? Então, eu coloquei esse bolsão aqui, olha, eu cortei a olho mesmo, gente, coloquei essas pérolas aqui, tá? Tá? Então, ficou desse jeito a partir da frente, mas isso é opcional. Se você quiser fazer, faça antes de fechar a peça, que fica mais fácil de colocar. Então, agora, eu vou colocar, olha, lado direito da frente com o lado direito das costas. E vou passar uma costura pelos ombros e pelas laterais, fechando aqui o nosso vestido. É... Se você tiver overlock, você pode passar na overlock. Se você não tiver overlock, você vai passar... No ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada que é específica para malha. Ignorem o barulho, né, que pra quem me acompanha já sabe que tem uma construção aqui atrás da minha casa. Bom, então, vamos lá, gente. Agora, a gente vai cortar a manga do nosso camisão. Pra você cortar a manga, você vai pegar aqui o molde, lembra? Nosso molde. Ó, eu dobrei aqui o meu tecido duas vezes, eu até coloquei do lado do, do avesso pra cima pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Eu dobrei ele duas vezes, olha aqui, ó, na dobra do tecido, pra mim já tirar as duas mangas. Eu até risquei aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Eu tive que diminuir aqui, porque lembra que eu diminuí um pouco a minha manga, porque essa manga é muito grande. Mas, como vocês vão usar um molde certo, então, vocês vão fazer o seguinte. Dobra do tecido tá aqui, beleza? Vou pegar aqui a minha manga e vou colocar o quê? Na dobra do tecido. Dobra do tecido, comprimento da manga. Dobra do tecido, comprimento da manga, certo? O que, que eu vou fazer? Aquela hora, a gente dobrou a manga pra dentro pra cortar a cava. Agora, a gente dobra a camiseta pra dentro pra desenhar aqui a nossa manga. E aí, olha, você vai, pe pega a costura, olha. Então, você vai riscando aonde tá a costura aqui, olha, da sua do seu molde, tá vendo, ó? Você vai segurando a costura. Aí, no caso, a minha, ela tá ficando... Ó, ela vai vir at ela vem até aqui, ó, a minha manga. Só que eu diminuí porque, lembra que eu diminuí a blusa, né? Mas, como você vai estar tá usando um molde no seu tamanho, então, você não precisa diminuir. Aí, você vai pegar aqui, você vai medir a altura que você vai querer aqui da sua manga. Eu vou fazer uma manga com... 20 centímetros, que eu vou colocar aqui, né? Uh, o acabamento, tá certo? Então, eu vou tirar, eu vou cortar aqui, olha, e já vai sair aqui as duas mangas. Ó. tá vendo? Já tá aqui minhas duas mangas, agora eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e fechar as laterais aqui da manga pra gente poder encaixar ela ali na nossa cava. Então, agora, olha, eu fechei a manga e eu cortei aqui um pedaço do meu punho e já coloquei aqui, tá vendo? Olha, deixa eu mostrar aqui como que fica. Eu sempre corto um pouquinho menor pra ele dar essa franzidinha aqui, mas na hora que você coloca no braço ele dá uma esticadinha. Então, aqui, olha, tá a mim, meu camisão, né? Eu, a minha manga está aqui. Eu vou colocar, então, assim, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Eu viro aqui, ó. Gente, manga em tecidos que estica é a coisa mais fácil do mundo de colocar, tá? Tem muita gente que tem dificuldade em manga, mas é sério. Manga em tecido que estica não tem segredo, porque... Ó, tá aqui minha manga, deixa eu puxar ela para fora. Você vai esticando aí, ó. Tá vendo? E vai costurando. Antes da gente ir a máquina, o que, que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vamos fazer o acabamento do decote. Você vai pegar aqui o seu decote e você vai medir ele de fora a fora. Tira dois centímetros e aí você vai cortar uma tira... Na largura que você preferir Lembrando que essa tira, ela vai ficar do dobrada Ela tem uma costura, certo? Porque você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido Vai fechar essa tira, ela vai ficar com uma costura Eu vou achar os quatro pontos da minha gola aqui E os quatro pontos aqui na minha blusa Lembrando que aqui já tem as costuras dos ombros, então é só dois pontos, tá? A vou dobrar aqui a minha gola a parte da costura vai aqui pras costas. Então, eu vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou alfinetar aqui. E aí, o resto da gola, mesma coisa, eu vou alfinetando aqui os pontos, ó. Dobro ela aqui de novo. É que ela tá com o alfinete, tá chato pra dobrar. Aqui, ó. Coloco aqui e alfineto. Na verdade, gente, é o mesmo processo como se você fosse colocar elástico numa peça, tá? Eu sempre falo isso pra vocês. Eu utilizo o mesmo processo de colocar elástico nas peças. Que é, você corta um pouquinho menor, acha os quatro pontos da peça e na hora de costurar... Você dá aquela esticadinha, principalmente em gola, o acabamento fica bem melhor, tá? aqui, pessoal, o resultado final, super simples de fazer, um vestido que está super em alta, pode apostar, tanto no modelinho, como no tecido, tá? Super simples, facinho, sem molde, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo projeto.